Oi, vamos ver como é que anda a abertura do novo espaço para plantio? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Tem um som que é magnífico do Barber. Ele é um pouco tristonho, mas te leva para dentro de, de você mesmo. Eu acho que é um momento que está que sendo interessante. Porque, vê, é tudo junto ao mesmo tempo. À medida que eu estou fazendo os vídeos, está me voltando à vontade e a necessidade de mexer na terra outra vez. De abrir espaço em meio à diversidade, à multiplicidade que a gente construiu por aqui. Por aqui a gente tem criado um nichozinho de abundância né? e de diversidade de vida. E no meio disso, um espaço que estava reservado, desde sempre, para plantios anuais. E eu não sabia o que plantar. E estou finalizando uma fase, entrando em outra. E aí, a vontade de reabrir esse espaço e plantar alguma coisa. O que é que nós vamos plantar é segredo. <risos> que eu vou contar um pouquinho mais à frente. Estou preparando as coisas para ver se dá certo. Então, nesse momento, preparando o terreno. O que a gente vai ver dessa vez? Vamos ver um pouquinho mais como é que está esse trabalho né, dos troncos e galhos que a gente deixou no lugar. Como é que ele está é, evoluindo em cima disso. Vamos usar esses galhos para interromper a passagem da água. É uma curva de nível que com o tempo ela foi, foi se perdendo, a gente vai refazer porque a intenção é fazer as leiras para aquilo que a gente vai plantar daqui a pouco. Dentro da ideia de sistema agroflorestal também. É um outro experimento que nós vamos fazer. Nós vamos testar algumas plantas aqui da, da região, para ver se elas vão bem, num lugar um pouco mais sombreado, um né? sistema agroflorestal. E a gente vai ver também o resultado da compostagem, da, daquela vegetação que a gente vem tirando do sistema de tratamento de águas pretas e de cinza, é a mesma coisa, e que a gente faz a manutenção periódica, retira o excesso de plantas e essas plantas são compostadas e a gente vai ver o resultado disso. Vamos lá? Ah, essa é a, a areazinha que a gente está limpando. Um pezinho de essa peixe. Pessoal, não é para tirar não. É matéria orgânica, tem tem a função. Aí o que a gente faz de vez em quando é ver e dar um, fazer uma poda nos galhos mais baixos para liberar um pouco a entrada de luz no no lugar que a gente vai precisar trabalhar. Oh facãozinho, hein? Miguel deu uma molada no facão agora cedo. Um pezinho de limão rosa. Vou dar uma podadinha nos galhos dele aqui. Esse aqui é chamado de limão rosa também, Miguel. Não sabia, não. É. Como? Limão bode. Limão bode? Esse nome eu nunca tinha ouvido, não. Ainda agora fiz uma poda desse limoeiro para abrir um pouco mais de espaço para a gente. Uma parte dessa galhada que está aqui foi remanejada para esse outro pedaço. O terreno, à medida que foi limpando, tem uma área de concentração de umidade, que nós estamos barrando. É uma antiga curva de nível, essa aqui é uma curva de nível que ela ia até mais ali na frente. Com o tempo ela foi desfazendo, nós estamos refazendo agora. Esses galhos que tem aqui, eles vão auxiliar a interromper o caminho das águas que aqui é pequeno, né? que a gente vem fazendo a gestão, logo aqui em cima a água já é interrompida. E um pouco de, de terra que eu havia juntado um pouco mais acima, o Miguel está remanejando também para colocar em cima da madeira e fazer aqui uma nova leira. Então nós estamos fazendo ao mesmo tempo a interceptação do caminho da água, reaproveitando a galhada que já estava por aqui e fazendo um novo canteiro. Só na limpeza do terreno, veio que agora já liberou novamente uma área boa. Também esse pedaço, o margaridão vai ser podado, a poda do Margaridão volta novamente para o terreno. Aqui ainda tem bastante espaço para fazer um punhado de coisa. Como eu havia comentado, essa é uma das áreas. É a zona 3 da, da permacultura. A gente deixa para um plantio anual, horta. Esse pedacinho é resultado Olha o solo, como é que está legal aqui, a quantidade de, de minhocas presentes nesse espaço. Isso tudo é resultado do manejo do sistema de tratamento. que à é medida que, que vai fazendo as limpezas anuais, um tanto aqui de água -pé que foi retirado, a gente vai deixando aqui do lado e de quando em quando utiliza novamente o, o composto. Então olha que beleza para a gente ter uma ideia, solo vermelho, que é o solo típico aqui dessa região e a quantidade de matéria orgânica já incorporada no solo. Deixando ele mais escuro. Esse solo a gente vai usando ele à medida que, que a necessidade vai pedindo. A leira com os galhos que a gente colocou agora há pouco. Já está pronta, a curva de nível feita. Então, com um pouquinho de tempo, o espaço já está aberto outra vez, com a possibilidade de ser reaproveitado novamente. Miguel, eu acho que esse daí a gente pode deixar para para usar por cima do, do canteiro ali depois, viu? Uhum. Que tem um tantinho bom aí, né? É Olha que beleza. É isso aí, tá? mais aqui. Legal. Não tem trabalho fora que não seja trabalho dentro também. Quando a gente fala de limpar, é a expressão usada na, na roça. É a gente não está limpando o terreno, porque o terreno não estava sujo. A gente está remanejando algumas coisas. Esse trabalho é o mesmo trabalho interno que a gente faz, às vezes, de remanejar algumas coisas, de limpar algumas coisas, de reordenar algumas coisas. Então vê que ali naquele espaço, ele estava tomado de uma determinada maneira, que agora precisa ser outra. E aí essa limpeza que a gente está fazendo é para dar lugar ao surgimento de outras coisas. Então a gente está remanejando o espaço para que caiba outras coisas que não estão ali presentes. O trabalho é interno e é externo ao mesmo tempo. Essa é uma história legal também. Então é isso. Muito agradecido, eu sou o Evandro Sanguineto. se estiverem curtindo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, é, o conhecimento. Em breve, vou chamar vocês para acompanharem os novos plantios, só preciso organizar algumas coisas a mais. Um grande abraço e até a próxima!